Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisa Lettieri, Eu sou fisioterapeuta e vou falar para vocês sobre posturas adequadas para a rotina em home office. Com o objetivo de prevenir lesões, tensões. O ideal é que o teclado do computador seja externo ao monitor. O monitor deve estar em uma altura que não exceda os olhos, mas também não pode estar baixo demais, senão o pescoço precisa ficar dobrado, inclinado. Isso gera uma tensão na região cervical. Apoie o monitor na altura dos olhos e um teclado externo auxilia no posicionamento dos braços, fazendo um ângulo de 90 graus com o braço. Não deixe o apoio pontual, isso restringe a vascularização favorece as tendinites. Apoie o antebraço como um todo e busque o punho de forma neutra, evitando essa dobrada. Vamos trabalhar com as adaptações que temos em casa. Use livros. E da mesma forma do monitor externo, do teclado externo, deixe o antebraço totalmente apoiado o punho numa postura neutra e o um monitor na altura dos olhos. O mouse deve estar sempre perto do computador. Tendo definido e organizado essa parte da cabeça e dos braços, vamos nos preocupar com o alinhamento da coluna. A coluna deve estar numa postura ereta, de forma que ela fique encostada na cadeira. Então, se necessário, Faça o uso de uma almofada ou até mesmo uma toalha que você pode enrolar e esse rolinho se posiciona na região lombar, me estimulando e incentivando o crescimento axial da coluna. Todas essas posturas e posicionamentos devem ser adequados para a região dos pés. Os pés devem estar apoiados no solo. Essa cadeira para mim fica alta. Então, eu também vou usar uma adaptação de casa, de forma que os meus pés fiquem apoiados, formando um ângulo de 90 graus ou mais, 110, com o meu joelho, permitindo que essa parte posterior da coxa fique livre. Caso ocorra uma compressão, assim como no antebraço, diminui a vascularização, favorece as dores, tendinites e até mesmo dores lombares. Espero que tenha sido fácil achar recursos para se adaptar. Obrigada, pessoal. Bom trabalho.